Se você não for inovando, um personagem desse pode morrer em 90 dias. Não, mas muito menos, muito mais rápido que isso. Mais rápido mas que isso. Mas muito mais rápido. A internet, ela te levanta e te deixa lá embaixo. E aí é o um negócio explodiu. Nossa, aí bombou. Mas bombou de um jeito assim que eu não, não acreditei. E Aí falei comecei a, fazer, aí comecei a fazer vídeo, vídeo, vídeo, vídeo. Comecei a entender melhor o que, que eu tinha que fazer no vídeo pra aquela coisa ser legal. Um vídeo dava alguns views, outros davam mais views. E eu tava começando a entender qual era o estilo de vídeo que a galera queria. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que aqui é o Ponto de Encontro, toda terça-feira às 17h45 aqui no YouTube, trazendo conteúdo para você que é empreendedor, mostrando de fato a vida como ela é, né? aqueles desafios do empreendedor todos os dias, os erros, os acertos, e como eu sempre digo e trago aqui no Lucro Certo, a gente muitas vezes aprende mais com os erros até do que com os acertos, então não podemos ignorar os aprendizados que vão surgindo através dos erros. Lembrando que a gente está presente em todas as plataformas de áudio. Então, não deixe também de se conectar conosco através das plataformas de áudio. Se inscreva no canal, já curte o vídeo. Curte o vídeo que você vai ver que não cai o dedo. Se você não gostar do podcast, você volta aí e tira a tua curtida, combinado? Mas não deixa de curtir. E eu trouxe um cara aqui hoje para bater um papo com a gente. A gente vai falar, a gente vai rir muito com certeza nesse bate-papo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a gente vai falar também do que é empreender na internet. O que é empreender, principalmente, com humor na internet. Tem o lado artístico? Tem. Mas tem o lado do humor e tem o lado do business. Tem o lado do negócio na internet e a gente vai entender isso. Certamente, se você é de São Paulo, você vai se identificar com essa figuraça que vai aparecer aqui, e se você for de fora de São Paulo, você vai entender um pouquinho das características do paulista da Faria Lima, o mais conhecido como Faria Limer. Fausto, bem-vindo, cara. Um grande abraço recebê-lo aqui. Cara, que delícia, cara. De verdade, eu tenho acompanhado seu trabalho, irmão. Você está voando também. Queria agradecer também no sentido de que tem, você traz gente aqui que... É muito. Juliana Flores, eu vi <risos> os caras. Cara, que legal tá o seu trabalho aqui. Tem uma meu irmão. galera pesada parabéns, que vem aqui falar cara, de empreendedorismo. Parabéns. Tá gostoso de assistir. Legal. Tá leve. Legal. Meu irmão, parabéns. Você leva de uma maneira que. Você é quase um faria meu. Você é muito gringo, disruptivo demais, cara, sério. Suli, cara, ainda mais com o nome França. Sully foi ótimo. Sully, né? Com o nome França ainda, não é. Sabe como é que são as coisas. E aí, o Beat venceu, meu? O Beat venceu. Ele, ele, ele chegou aqui 10 minutos atrasado pra gravar o nosso podcast, eu sacaneei. Eu falei assim, você tava jogando beach tênis, né? Não, o beach sabe como é que são as coisas, né, cara? A gente perde um tempinho, mas não deixa de curtir essa vibe. <risos> sabe como é que são as coisas? Vai, é, terças, né, meu? Terças tristes. E a gente tem que... É, melhorar nossos meios de semana, porque se Monday is the new Friday. Então, segundo, eu nem venho, talvez tá? nem vá trabalhar, nem nada, vai curtir, tô lá na baleia, na praia da baleia, né, Sully? Aí, beleza, terça tem que trabalhar, meu, terça é triste, aí quartas de finais de semana, na quinta... <risos> de... Ah, meu, trabalhar de quinta é ganância demais, mano, fala sério, me sexta Pra quê, né? Ganha e morre, não. fica tudo aí, Não, tô ainda, de brincadeira, não? meu, você tá de brincadeira, curtir, relaxar, tomar uma champa, estourar aquela champa, né, Sune? E depois e cestou, meu, nem me viu, né? Nem me viu. E nem viu. pode escrever mais cestou, você viu, cara? Meu, que loucura. Ah, não pode escrever meu, cestou? hashtag cestou, sex to you. Ah, entendi. Meu, então, sabe como é que é? Não, cestou é pé na tá jaca. né? censurado, já... cestou tá censurado. vou pra cima, ser feliz, né, meu, curtição. Não, mas aí, tô relaxado hoje, curtindo com você, cara, tô feliz da vida de estar aqui, de verdade, agora eu faço falando. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo, pela admiração e o apreço pelo meu trabalho, que assim, é... A gente vinha batendo um papo antes aqui. É, é, o meu trabalho é um trabalho um pouco complicado de o, o, o YouTuber, o, o Instagram, esses TikTokers. Hoje em dia vem com um trabalho diferente no mercado, vem com uma coisa para tentar trazer um, um, um conteúdo diferente, mas também eu acho que perde um pouco. Eles estão a gente perde um pouco do respeito com o trabalho realmente. Não sabe as pessoas não sabem quanto dá de trabalho para fazer um personagem, para criar um conteúdo legal, não só na comédia, mas em outro tipo de conteúdo e Cara, a gente vem para desmistificar e trazer um pouco do que é essa vida. Sim. Eu quero falar um pouco, e é isso que a gente vem batendo nesse papo, eu acho bacana para caramba o que você traz aqui, o, o tal do empresário, né? Porque acho que o, o cara que está por trás da internet também é um empresário, né? Com toda tá certeza. Trazendo... É legal vocês observarem que é, primeiro quem falou foi o Jorginho, que é o, o personagem, o Faria Limer. Mas agora quem está falando é o Fausto, é o cara que está por trás desse personagem Jorginho. E, e me fala uma coisa, Fausto ou Jorginho? Como é? Criador da criatura? Não, vou, você vou, quer você é, que é, vai, vou fazer, você vai perguntando. É, eu vou falando. fazer assim. Eu vou vai falar, quando eu comigo. falar falso, você responde com o falso. Quando eu falar Jorginho, aí entra o Faria Lima. Meu, fechado, meu. <risos> sério, puta oh, piada. Ô, <risos> oh, Fausto, me diz uma coisa, cara. Muita gente olha para o teu trabalho e para o trabalho de outros outros caras assim como você. E muitas vezes o cara não tem a noção do trabalho que dá criar esse personagem e acha que muitas vezes o cara que está ali fazendo um vídeo no TikTok, no Instagram, no YouTube, que seja, é um cara desocupado que está o não, dia inteiro com o um celular na mão. Claro. E a gente sabe que não é isso, sabe que isso é um negócio. Sabe que isso é uma carreira, sabe que isso precisa ser levado a sério, tem planejamento. Claro. Deve dar um trabalho absurdo, porque, cara, você criar conteúdo novo todos os dias, por mais é criativo fácil, que seja... Tanto é que você chama uma pessoa por dia aqui. Chego... Exatamente. Chega uma hora que é um puta desafio. Né? Então, assim, como é que é a gestão desse negócio, cara? Como é que se dá isso? Quantos anos você tem trabalhando com o que você faz, Fio? Cara, 20... Vou completar 23 anos. Eu vou completar 20 anos de trabalho. E eu sempre com humor, com comédia, trabalhando em hotéis. Eu venho de 15 anos só em navios de cruzeiros. Então, eu rodei o mundo, eu conheci 85 países e falo cinco idiomas. Sensacional. Brincando de fazer esse trabalho, que todo Sim. mundo acha que é uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria. Levar alegria é uma coisa importante. Tanto é que com se não certeza. fosse, não teria nos cruzeiros. Então, Exato. eu levo personagens, eu, eu crio personagens e vou, e, e vou para o cruzeiro. Então, eu fiz isso durante 15 anos. E nos últimos quatro, cinco anos, eu fiz voltas ao mundo. Então, eu dei três voltas ao mundo e outros cruzeiros é, muito especiais aí pelo é, Ucrânia, Rússia, Japão, China, Coreia, vários lugares assim que, onde os cruzeiros... É, não é normal, todo mundo quer ir para um cruzeiro na Europa, no Maldivas, não sei o quê, e aí você vai para um cruzeiro na China e existe esse cruzeiro. Então eu fiz três voltas ao mundo e, e mais um pouquinho desses cruzeiros é, especiais. Então fui, fui, fui criando essa casca, né? Essa, essa gordura, entendendo melhor do que era meu negócio, como é que fazia, como é que seriam as culturas, como é trabalhar com pessoas na Itália, na França, na Espanha, na Europa em si e também na América do Sul, que tem uma diferença muito grande. Né? Sim, sim. Então, outro gente, público, outro é Uma público. bagagem muito diferente. O que você faz aqui na América do Sul é completamente diferente do que você faz na Europa. E assim é. é imagina na China, no Japão, que eles estão abrindo. Tem humor a porta. que é permitido aqui, bem-vindo, e tem humor que. Lá nem é bem-vindo e nem tem graça. Ô, Exato, falso. tem, tem. Aqui a galera gosta de... Você já vê pelo, pelo, pela cultura é, sul americana aqui tem samba, aqui tem, meu, a galera dançando uma bachata, você vai para a Argentina é, pegando reggaeton e essas coisas. Então ele tem uma cultura latina que é muito forte com, com dança, com a gente se toca. Tem um swing, né? A gente se toca, a gente se, se cumprimenta, abraça, encosta. Sim. Eu nem te conheci, já estou pegando... você Lá fora é muito pelo contrário, você não encosta em ninguém. É muito difícil, sabe? A situação e, é muito... E imagino nova. que para animar essa galera e fazer essa galera rir é um desafio não muito Olha, maior. só para você ter uma ideia. Eu estava eu num cruzeiro, isso em 2011, 2010... E aí eu tinha um aproxa, eu tinha acabado de chegar nesse navio, porque na costa onde eu trabalhei, né, eu trabalhava assim, quatro meses num navio e demais quatro em outro navio. Um contrato de oito, nove meses. Às vezes já ficaria uhum. até um pouco mais, mas beleza. E aí eu fui para o navio, falei, cara, eu preciso me sair assim, é, é, começar a entender como é que é do navio e tal. E eu conheci o comandante. E aí eu fui vendo assim na primeira festa como é que era, como é que não era. Na segunda eu falei, agora eu vou. Era a segunda, era a segunda semana que eu estava lá. E a melhor festa do cruzeiro era no segundo dia, onde você conhecia todos os passageiros. Então, eu criei um personagem que era um bailarino, meio com uma roupa meio cheguei, escrito Fausto, é louco, brilhante, assim, e tal. E eu dançava por todo o navio durante uma hora, sem falar com ninguém. Eu só dançava. E a galera me via, falava, que personagem é esse que tá dançando numa festa nos anos 70, sabe? Tô ouvindo Earth, Earth in the Fire, essas uhum. coisas. E, e, puxa... E aí, no meio desse, dessa, dessa... Porque como era... O, primeiro, o segundo dia de cruzeiro, eles queriam apresentar a tripulação. Então eles apresentavam os animadores, o chefe de cozinha, não sei o que aquela coisa toda. Cara, eu conversei com, com o comandante, falei assim, você tem como abrir a chaminé pra mim, comandante? Ele já sabia da, da bagunça que eu fazia, ele falou assim, meu, o que você que vai fazer lá, Fausto? Que Cuidado, que vai, vai me Falei, não, <risos> não, comandante, só pra... Se, se eu ver a primeira vez, se eu não gostar, se eu não, se eu não libera mais, e tá tudo certo, mas só pra fazer uma vez. E aí começaram a apresentar a todo mundo e deixaram eu por último, né? Aí tal, eu, eu pedi pro, pro... Me chama por último, só, só pra, pra gente ver o que, que vai dar nessa aqui, que eu gosto de criar situações, sabe? Eu acho que se a gente... O, o improviso cria... é sensacional Exato. no humor. e Eu acho que o improviso no humor, ele não só é sensacional, mas ele é algo fundamental. Não existe humor... Protocolar, não, não existe humor roteirizado. Não, e o, o, improviso, o improviso é a parte melhor que tem. Sim, vou te contar uma história. depois E aí, beleza, abri a porta lá em cima tal, e tal. Aí começaram a chamar os nomes pra apresentar todos os, os animadores e tudo mais. E aí, Fausto é louco. Cadê o Fausto? Daqui a pouco todo mundo procura, procura. Nem o chefe sabia onde eu tava. E eu apareço com uma luz na chaminé do navio, dançando todo mundo. Meu, navio pô, veio abaixo. Aqui, ah! E aí, eu desci, depois da de apresentação, festa rolando, mais duas horas de festa, eram três horas de festa. E aí, eu descia, eu dançava com o pessoal e tirava a camisa deles. Eu tirando a camisa dos europeus. jogava Jogava pro alto e, e aquela galera que tava com eles desfrutavam daquele momento. Então, era aquela coisa gostosa, aquela brincadeira boa. Eu fazia um personagem que não falava, porque eram muitas línguas. Então, eu dançava. Então, eu trouxe isso. Nas duas, três primeiras semanas, quando tudo começou, a galera gostou, os animadores começaram a me imitar. Só que eles não, não tinham todo aquele aproche e foram fazer isso com o Russo. Cara, o Russo só esperou o cara ir no banheiro, porque ele tentou tirar a camisa do Russo, dançou. Só que assim, ele pensou que tava, era filha do Russo, era mulher do Russo, que já era um coroa tipo, super mafioso, sei lá, tudo, coisas assim. Tudo errado, tudo errado. É, o Russo foi, esperou ele no banheiro e deu uma cabeçada no nariz dele. Hum. Então tem que ter um approach, O humor, a comédia... Tem, tem uma que preparação Tem que ter uma preparação antes. antes. Não, eu pô. digo, eu, eu tô contando essa história pra dizer que tudo no humor é meio... Tem que ter uma preparação. É, é intencional. Um... Você é... faz algo antes para chegar... chegar Não onde você no, quer. no processo. É um processo. O um humor tem que... As pessoas têm que... Principalmente na Europa. Você tem que ganhar a, sua, a confiança deles. Aqui no Brasil, você chega... Você é que, eu... Confiança tá ganha. Tá ganha, tá ganha. Você chegou com um personagem, faz as duas brincadeiras com Faria Limer, você fala, meu beleza, cara, que camisa linda essa sua, cara, com certeza. Ela é barata, né? Pena. Deve ser, cara, é a passagem mesmo, né? Então já, já ganhou a confiança da pessoa, ganhou. brincou ali e tal, não sei o quê, pronto. Mas ah, na Europa não é assim. Então você vai aprendendo, eu fui aprendendo ao longo do tempo e trazendo isso para hoje, o que é o Jorginho, que é o que eu queria te dizer. Que é exatamente a preparação que eu tô te dizendo para chegar no personagem que hoje eu, eu criei, que foi o Jorginho. O Jorginho tem cinco meses e meio. Como é que ele surgiu? Eu, eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, que genial. O cara tá fazendo... Claro que é, é um humor escrachado no sentido de extrapolar, é uhum. caricato, né? Mas, cara... É muita identidade do Paulista. Inclusive, eu vou te dizer o seguinte... Que não tinha um personagem ainda, hein? Não tinha, mas eu vou te dizer o seguinte, que inclusive esse, essa, esse casaco no ombro, Cara, se você procurar na web, tem várias fotos minhas assim, velho. Mas... <risos> meu, com pulloverzinho. Tem várias lá, fotos minhas sweater. com pullover assim. No... Eu parei de usar Nunca isso. Nunca mais eu uso. Não, eu parei de usar já tem uns 3, 4 anos. Depois que eu vi o personagem, eu falei, parei, agora que eu não uso mesmo, cara. Mas isso é muito característica do Paulista. E não só no Brasil. Eu vi humoristas, tem um humorista muito famoso lá na One Piece, chama, na Colômbia, que ele tem, meu, 3 milhões de seguidores... Ele faz um show que é isso aqui, que é pros Faria Limers da Colômbia, sabe? É pros Faria Limers da Colômbia. É muito característica do que hoje a gente brinca com Faria Limer e tal, mas é claro. aquele cara que a gente chamava de, de almofadinha, é, de exato. playboy, eu, tem eu, vários tá, robôs. A galera me chama né? muito fala que parece com o Dória, umas sim, coisas desse, desse sim, jeito, sim, assim. Sim, sabe? é muito, é, então, é muito. Mim... Mas o Dória, ele é o estereótipo. Do Paulistã, do, do, do Faria era almofadinha. Claro. E, e ele assumiu isso, isso é que é legal. Não, porque eu, isso, o Dória assumiu isso. E você isso. quer saber? O estereótipo das pessoas que eu faço, eles não, não se importam com o que eu faço, sabe? Não, não, não. Não se importam. Ah. Eu tive na Fazenda Boa Vista, eu tive em outros lugares Que tem essa galera, é. que tem essa galera. Galera, meu, é onde meu personagem mais bomba. Você acredita Mas, numa coisa? Porque eu acredito que é o seguinte, tá o bom. cara vê em você a representação claro, da vida real e dele. E dos amigos dele, dele. Né? Do, do, do cotidiano que ele Exato. vive ali. Claro, é uma brincadeira boa, ainda mais agora com o lance do beat tênis, né? que o beat tênis foi o que impulsionou muito uma, uma personagem. Os e, beach é, e é legal, eu vou, vou pedir para você mostrar para a galera. Ele trouxe, tem o beat tênis, faz parte do... do, do do personagem. Aqui e tem a famo o famoso copo e garrafa Stanley, Não, lá. Não, tá aqui, né, meu? Sabe como é que é? Não a perder esse momento, né? <risos> meu, uma garrafinha Stanley. Você, meu Deus, você, aqui você põe uma só cervejinha. Na verdade, aqui eu põe uma água super desmineralizada. Mas o que, que o Jorginho é? gosta de beber, o, o Fausto? Meu, o Jorginho... Já, já disse pelo nome, né? Eu tô trazendo agora pro Brasil, meu puta, uma bebida gringa, frutadinha. É o Gin do Jorginho. Chama Jorginho. Jorginho. Meu, é muito bom, cara. Frutada, é <risos> uma delícia. Você não sabe. E aí eu, fui, eu tenho que criar. Agora vem tudo aquilo que eu, que eu tava te fazendo, Sim. falando que eu, te, eu trabalhei para trazer um personagem. Não é do com nada. Né? Não é do nada. Então, o que, que eu pude tirar? O que, que eu pude fazer? pro personagem crescer em cinco meses, eu tô tentando fazer ainda e fiz muita coisa. Por exemplo, o gin do Jorginho. Eu falo, eu não tenho ainda, mas eu falo, mas é um produto que pode ser comercializado amanhã. Por que não? Por que não? Perfeito. Meu, tem um, é, uma galera no Instagram que tá seguindo, que acompanha, que gosta. Meu, ia ser uma brincadeira super querida, você dá um gin do Jorginho pro cara que você acha que eu é faria live, é tipo Se, isso, sabe? Você sabe que esse negócio do faria live é uma coisa tão louca, tão louca, que a hora que eu perguntei pra você o que, que ele bota nessa garrafa, veio na boca e eu ia falar, é É gin. <risos> Aí eu não falei, eu falei, o que, que ele bota? <risos> e você veio com o Jorginho, cara, é muito... Então, é, eu tive que criar coisas e, e entrar no universo do Faria Limer, né? Porque eu não sou, eu sou um comediante, não tenho nada a ver com isso, faço outros personagens. E, e falei, meu agora tem que entender melhor que, como é que funciona isso. Então, eu fui tentando trazer tudo da cultura. Então, tem o beat tênis, agora eu fui pro beat tênis, fui, fui pro campeonato mundial de beat tênis, inclusive tá, tá rolando o campeonato mundial de beat tênis. E eu tenho que estar em tudo isso, eu tenho que saber de tudo isso, eu tenho que conversar com as pessoas. E os beattenistas profissionais foram super queridos comigo, me abraçaram, fizeram com que o personagem deslanchasse assim, numa, numa maneira leve, gostosa. E de fato, eu não quero nunca magoar e nem. Não a, é essa ainda, Não Mas é depreciar. Sim. É, o negócio é trazer o, a brincadeira boa para um pra um, pra um, pra um esporte legal, para um, a galera legal também. Essa galera da Faria Lima é super legal. Bicho, eu fui acolhido, eu fui abraçado por eles. Eu tive em tudo, cara. Você gosta a XP. Ah, com a Verge, é, BTG, TV, tudo, tudo, esses caras todos. Meu, é impressionante. Me tratam com carinho. Aceitação, né? Nossa, aceitação. Um carinho, cara. Mas você já teve algum personagem, ou se o Jorginho já passou por isso, de em algum ambiente, o Jorginho não ser bem recebido ou outro personagem não ser bem recebido? Ah, no começo você tem esse lance, porque às vezes você não sabe... O limite do humor é o seguinte... Eu digo que assim, a gente tá sempre à beira do abismo, né? Pra você fazer comédia, assim, tá sempre ali, ó... Porque é o bobo da corte, né? Sim, É o que sim. o bobo da corte passou a vida inteira fazendo, que, que a gente entendeu de comédia até hoje é o bobo da corte. Então ele fica assim, muito próximo, assim, e, e, e, e trazendo... O meu personagem é... Eu tô, eu tô trazendo uma, uma, uma... Não uma crítica, mas, por exemplo, uma, uma brincadeira boa com, com essa galera, mas podia ser uma crítica também. Sim, sim. E que depende, pode ser também, depende Depende de como olhos. o cara quiser olhar. Exatamente, exatamente, é isso que eu queria trazer. Então, é, é sempre esse limite... Do, do, do humor. Então, quando você tá começando, você perde um pouco da... Você não sabe onde que você cai, acaba caindo no abismo. Então, com essa bagagem, assim, não, não tô dizendo que hoje eu sou perfeito, não que eu tô aprendendo, De como forma todo alguma, mundo tá aprendendo. Né? Mas eu, eu aprendi a, a ficar um passo para trás do abismo, assim, e desfrutar daquela vista ali. E não ficar tentando toda hora, mas eu vou para cima também, por exemplo. Tudo que eu posso fazer, eu faço. Eu tentei fazer o um Waze do Jorginho. Tentei não. Eu tentei diretamente com a Waze, né? Liguei para eles, mandei mensagem, nada. Ninguém falou nada. Aí eu, eu mesmo que, é, gravei as vozes no Waze, do Faria Leimer, fazendo o Waze. O Waze. Falar, Mel, vira à direita. Cara, sério. Olha, vai perder, Não <risos> é Essa, na próxima, meu. Então, eu, eu fui gravando vários, várias vozes. E eu sou, e eu gravava os meus vídeos na Renner, que é a Renegade, que logo eu vou falar sobre a Renegade. Sim. E tal. E, e, e quando eu gravava, mostrava o, o áudio do Waze. E a galera falou, meu, eu quero esse Waze, eu quero esse Waze, eu quero esse Waze. E aí eu não consegui fazer nada, e o Waze. Mas eu descobri um jeito que eu conseguia mandar pra todo mundo o Waze do Jorginho. Cara, na hora que eu soltei na, na, no Instagram, uma bomba, uma bomba de um tanto, que assim, só, só tinha mais de 20 mil acessos que a gente conseguiu ver. Rapidamente. Na, na primeiros dois, três dias, assim, Sim. a gente viu, então, 20 mil acessos dos... É muita coisa, cara. E, e o Waze, ele permite isso. Por exemplo, o meu Waze, ele tem, eu, tenho uma filha, eu tenho uma filha de 23, tenho uma de 17 e tenho uma de 9. O meu Waze tá com a voz da minha filha de 9. E ela te mandou. Ela gravou. Ela gravou um a um. Só que ela gravou no seu telefone? No próprio. Não, ela gravou no Waze da mãe. E aí e depois ela me mandou do Waze da mãe e tá no meu também. Foi assim que eu descobri. É. Eu falei, nossa, isso aqui é muito bom. Por que, que eu fiz o Waze? Porque quanto mais meu, minha, minha voz, minha. Meu personagem ficar na cabeça das pessoas, melhor é. Sim. Mais dura, mais engraçado é. Lancei o dois, lancei o três. Então foi, sabe, eu vou, vou movimentando a coisa. Falei, não, preciso fazer outras coisas. Aí comecei a mandar mensagens para os artistas. Então eu mandava mensagem pros caras, meu, e aí, cara, não sei o que, não, tô, tô esperando você para ir pra, meu, sei lá, Andorra. Né? Vamos ver se você te pega uma, uma esquiada, ah, meu, sabe, que é livre de imposto, tipo, super pira. Como se eu fosse um puta parceiro dos caras Do assim. Cara. Liguei pro Fábio Porchá, falei, meu, Binho, como é que você tá, meu? Tentei te. <risos> Binho. Li... Binho. <risos> Tentei te ligar, mas acho que fica mais fácil por chat. Então eu mandava mensagem assim, sabe? E os um... caras respondiam, Meu, Fausto? todo mundo. Você tá brincando. Aí eu, eu, abri uma outra, eu abri uma paginazinha, que primeiro já tinha o Waze ali nos destaques, agora eu coloquei uma Brain Stories, que todas as mensagens que eu mando para os artistas, e, ele, e quando eles respondem, eu posto lá também. Cara, ficou muito engraçado, porque parece que eu tô conversando com um cara de... Muito tempo, assim. Falei do Guga. Ei, hey, Guguinha, como é que você tá meu? Beleza, eu vi que você mandou mensagem no grupo. tá indo para Rolanga, lá né? <risos> <risos> Tipo essas coisas, Rolanga. O que, que eu falo tipo Rolanga? Rolanga? Então, era tipo assim, umas mensagens parecendo que eu era amigo deles. E aí começou a rolar, e aí começou, eles começaram a repostar. E aí a coisa... Meu, quando eu postei do Fábio Porchado, foi 20 mil seguidores num dia só. 20 então, mil seguidores é, num e, dia só, então... E aí a coisa opa, vai ganhar no corpo, né? Claro, 20 mil seguidores. Tem cara que passa a vida inteira com 20 mil seguidores. E não consegue 20 mil. Então eu, tô, eu sou super grato, não tô nem me vangloriando, mas foi uma coisa que eu falei, nossa, isso dá certo, cara, que legal. Funciona. Funciona. É, é, é, é legal cima. você falar, porque aí a gente começa a observar o seguinte na tua fala, né? Você tem o, o abismo ali que você mencionou sobre a questão do humor, mas você tem uma coisa também que é o seguinte... Se você não for inovando, eu acho que aí entra a característica da criatividade do empreendedor, se você não for inovando, um personagem desse pode morrer em 90 dias. Não, mas muito menos, muito mais rápido que isso. Mais rápido mas que isso. Mas muito mais A internet, ela te levanta e te deixa lá embaixo. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. E, e o que fazer, o hype... Fausto, para conseguir fazer esse cara tracionar tanto tempo? A palavra é hype. Tem que estar no hype. Toda hora. Tem, tem que, que criar pegar toda o que está acontecendo no momento Ai, e usar cara, de gancho também. Teve um dia que eu gravei um vídeo. Fiquei assim, ó, meu, como é que eu vou soltar esse vídeo? Não tá natural. Porque também tem isso. Tem vídeo que eu solto, tem vídeo que eu nem solto. Mas é, como criador de conteúdo tem que produzir muita coisa, eu falei, meu, eu não vou soltar agora, mas vou soltar mais para frente. Em algum momento, momento ele vai. É, exatamente. Aí não, não fui aí o, a, o Marcelo, o Beb, o Beb da, do Chupim... Sim. Me, me ligou eu falo assim, Fausto, vamos fazer aqui um o chupim comigo e tal, não sei o que Eu falei, demorou, vamos nessa e tal. E aí, batendo um papo e tal, eu falando, meu, sabe como é que é, né, meu? Vou direto pra Miami, lá eu compro o meu perfume. É o Diamond Black lá, Diamond Black. Meu, Diamond Black, um perfume. Aí, eu, aí o, o Bartô, tava do lado dele, falou assim, meu, e aí, quanto custa esse perfume? Porque os caras queriam saber do universo. Eu falei, você tá dizendo em dolls? Em dolls? Aí eu falei, não, não, mas eu preciso falar, galera. Sério, eu tô trazendo aqui pro Brasil... Uma moeda, cara, que é... Como é que eu vou dizer isso? It's a new era. It's a new beginning. É a nova cripto. Cara, é a moeda do beat tenista. Modo. Bitcoin. Puta cara, que quando pare. eu falei o Bitcoin, <risos> bicho. Meu irmão, <risos> se você soubesse o que, que esse Bitcoin me deu, eu trabalhei pra Mont Blanc. Fui pra XP, Que loucura. Fui pra tudo quanto é lugar... A Bolsa de Valores nunca tinha feito... Isso que é louco, me arrepia porque... Nunca tinha feito algo com humor. Não, fui o primeiro cara que mexe com, com sei lá, Instagram, youtuber que fez a Bolsa de Valores. Fui eu. O primeiro. Em sem, sei lá quantos anos. Como é que anos. isso não é empreendedorismo? Isso cara, isso é empreendedorismo, irmão. isso é inovação, isso é criatividade. Cara, a Bolsa... Me arrepia, porque eu, na hora que eu vi a Bolsa... A Pioneirismo, B3, né? Pioneirismo. Me seguindo, eu falei... Meu Deus, alguma coisa aconteceu. O que, que tá acontecendo aqui? <risos> Meu, é bom ou é ruim ou é isso? é bom ou é ruim. Não, mas provavelmente é bom, porque é. a Bolsa... Cara, daqui a pouco eu, eles fizeram... É, eles lançaram um site, me chamaram para fazer o lançamento do site deles, o museu do, da Bolsa e, no, e tudo mais. E aí, cara, eu vim trazendo um pouco de humor para a Bolsa e trazer um pouco do público jovem. O que, que, que, que a Bolsa quer? O que, que a... Moublan quer? O que que esses caras querem? Meu público, cara, se aproximado público jovem. Um público, público Faria Lima, da Faria Lima, um público que é inteligente, gosta de uma piada diferente, gosta de uma, de uma coisa que não é, é leve principalmente leve e inteligente. humor assim, não que eu tô me gabando de jeito claro, nenhum, é isso claro, que eu tô mas dizer, o, tu... mas o teu mas trabalho um é sensacional, traga... É. traga um humor assim que seja diferente, que não tenha ainda, que, que seja novo, né? Porque acho que tem que trazer novidade, é o que você vem falando. É a inovação dentro é desse inovação dentro, dentro, do... dentro desse processo. É, é, você fazer piada magoando uma pessoa, 90% ri e 10% choram, né? Então, você mexer com e assim, é muito fa... é, agora você brincar com uma coisa que não tá hypeado, porque eu, tudo que eu falo não tá no hype. Eu sou eu porto hype comigo, né? o hype comigo, né? Você criou o hype. Isso aqui é a bolsinha e tudo mais, a pullover. Então, eu trago um monte de gag numa coisa só. O pendrive, que, que a galera fuma e Apple tal. Watch. Apple Watch. Apple Watch. É aquele... É que é o AirPods, né? <risos> é. Então, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. AirPods, não Apple Watch. É, é falei errado. Não, porque eu falei do Watch, é. porque eu fiz o lançamento do... Ah, não, e tem o Apple Watch tem, também, é verdade, Tem, tem, é. tem. Não, tem tudo, tem que ter tudo. Tem que ter... E aí, eu falo da Renegade que era um carro que estava super hypado. Raipado no sentido que, de, que dizem que a Renegade não sobe uma calçada, né? <risos> e eu venho com essa brincadeira pra trazer, eu falando, não, a Renegade Sim. tá legal, é um carro legal. E de fato é, porque eu tenho, bicho. <risos> <risos> um carro, cara, eu... E aí eu venho falando, meu, você não, não tem uma Renegade? Bancão de couro que te abraça, né? Meu, 4x2 a diesel, cara, que nave, não sei o que. E eu vou brincando com esse lance da, desses estereótipos que a galera cria e tal. E eu... Quero desmistificar, desmistificar essa brincadeira e trazer isso como verdade. E pode virar amanhã uma propaganda, porque Com certeza. Porque é isso que todo mundo tenta fazer, né? Na verdade, e, na verdade, é, é aquilo que a gente está falando. A internet ela é intencional. Claro que Não é. é um cara desocupado com a peruca loira fazendo graça com, com, com coisa. Meu, eu Tem bit... toda uma estratégia, cara. Quando eu fiz o Bitcoin, aí me ligou uns caras de Miami, me ligou uns caras de é, São, é, San Diego, uns caras daqui mesmo querendo fazer a moeda a moeda e, e aí você também precisa selecionar para tomar cuidado e não entrar em barca furada né cara porque... porque tem tem de tudo não quando você tá lá em cima tá todo mundo querendo uh, uh, morder um pouquinho né é impressionante os amigos que você não nem lembra mais aparece oh, um amigo tá, é, é isso tá? aí eu é não ligo aí. porque para mim eu sempre dei amor eu, meu trabalho é dar amor sim e eu não ligo que as pessoas queiram que... queiram se aproximar amanhã ele eles vão próximo. entender que eles Exato. Que você querer puxar saco querer é, é por, por hype, é besteira, é besteira. Cara, e, e esse personagem tem me dado tanta coisa, cara, tanta coisa. Eu nunca imaginei, assim, ó, só uma história rápida. A gente tava fazendo a Mont Blanc, eu tava fazendo o lançamento do Summit 3, que era o relógio, uhum. o relógio deles, que é o Apple, o Apple Watch. É o, é o digital Mont deles, Mont Blanc, é. é. Tal. No mesmo dia eu fui fazer a, a, a feira da XP, lá em cima eu encontrei o Bentimol, e o meu bordão é o Bit Venceu. Porque falar que o Bit venceu é loucura, e, né? É. é o Bent venceu né? e o Bentimol. Já ah, vi onde ele, foi não, parar. Não, não, eu já falei pra ele, o Bent venceu, né? Putz. O Bent, parceiraço. O e ele, e ele? <risos> Achou o pico. E aí não... tal, eu tirei um livro dele, falei: você pode me assinar o seu livro tal. Isso aqui não tinha caneta, não tinha caneta, não tinha caneta, um stand da Mont Blanc. Peguei uma caneta da Mont Blanc. tinha acabado de fazer a Mont Blanc. De manhã e de tarde eu tava com ele. menor na hora que eu cheguei. Na hora que eu cheguei de novo na Mont Blanc, porque eu voltei para lá, fiz um evento assim, num dia, quatro eventos eu fiz: Mont Blanc, XP, Mont Blanc, e Hermes e Renato depois, no, no fundo, que a gente tava gravando o um negócio. E aí quando eu voltei na Mont Blanc, os caras estavam doidos. Porque eu tinha feito o entimó assinar com a caneta da XP. Da, da, da, da Mont, Blanc. Da Mont Blanc. Tá nossa isso foi louco ah, é. então coisa que assim, tem tudo a ver é um inusitado ver. mas não, tem conexão se você não é. tá não acontece exato tem que estar tá. tem o, que fazer o falso me diz uma coisa hoje empreender no Brasil é um baita de um desafio nossa. empreender com humor e conseguir acertar um personagem a gente sabe que é um desafio maior ainda eu tenho você, 20 anos aí onde tá. você certamente a gente pode dizer que o Jorginho foi o teu bilhete da loteria ali. Sim, Bom, acertou no sim. cara. Teve outro personagem que você conseguiu dar essa acertada também ou cara, não? Eu passei muito tempo fora do Brasil, né? E eu e nunca viagens, apostei né? nas mídias sociais. Não de postar, mas de apostar. Porque hoje em dia é uma sim. coisa que dá certo. Sim. É, a galera não quer mais ser jogador de futebol, as crianças querem ser, o quer, YouTube, ser YouTuber, quer ser YouTuber, é verdade. É, Instagram, era... essas sim. coisas mudou, mudaram muito, sim. né? Mas eles não sabem o quão difícil é, sabia? Eu entrego minha vida ali, cara. Eu passo o dia inteiro fazendo isso. O dia inteiro, cara. Você tem que acordar todo dia com a peruca. E agora eu tô aos pouquinhos colocando outros personagens, porque eu tenho a Rádio Ener Energia 97, e eu faço, nos, nos navios, eu faço a, a, a véia. Sim. Então eu faço a véia do Energia na véia. Então eu tenho outros personagens também que eu faço, que aos poucos eu tô introduzindo ele no meu, no meu, meu Instagram, mostrando pra, pra galera um que pouco... Que não é só o Jorginho não, não, que não. deu certo por acaso. Não, tem 36 personagens que eu Sim. fiz ao longo do, dos tempos, né? Então... Eu vou trazendo um pouquinho, mas eu sempre querendo trazer uma brincadeira nova, uma coisa nova. É o que você falou. Não é fácil criar todos os dias. Eu sofro com isso, cara. Tô tomando remédio para gastrite, cara. Nunca S tive isso na minha vida. Sistema nervoso e e querendo ou não você acaba se sentindo pressionado também a ter que criar porque o público pede isso. Você, acorda, né? você começa o dia perdendo. Sim. Você começa o dia perdendo. Independente de quanto você ganha, se no evento você vai ganhar não é dinheiro. Não é muito mesmo. Porque o dinheiro hoje, se você está hypado, vai ganhar dinheiro. E amanhã? Então tem que criar o amanhã. Então todo dia eu faço alguma coisa diferente. Se você for, for dar uma olhada no meu Instagram, você nunca vai ver uma piada repetida. Talvez uma brincadeira assim, no mesmo parecida. Claro, que tem é que contar natural. Sim. Mas porque... No... O que eu quero trazer é tirar a galera... De, um, de uma página, por exemplo, tem a Faria Lima Elevator, tem uh, Arthurito Faria Lima, tem não sei o quê, que, que são páginas que mostram a vida de um Faria Lima. E eu sou a personificação desse Faria Lima, então eu quero eu para eu trabalhar eu preciso estar em eventos, em lugares, em viagens. Então eu, eu você sempre, precisa respirar esse ambiente claro, para conseguir criar esse ambiente. Exato. E é isso que eu quero mostrar a coisa que, como é, que é de verdade. Aí, então esse final de semana eu tava com o pessoal do J Quest. Cara, e os caras são meus. Fã. Eles me seguiam, né? Aí quando eu entro assim. Não acreditei, cara. O Flauzino falou assim pra mim: Ah, não é possível que o meu ídolo tá aqui. Meu irmão. Que loucura. Ó, a simplicidade do cara. Que loucura. Não, eu não tenho nem palavras. E sem falar, eu, meu PJ, todos esses caras ali, a banda inteira. Pois entrou o. o, o meu Deus, Tony Garrido entrou no, no Cara, quando eu vi, eu tava conversando com o Tony Garrido. O, o cara do Capital Inicial, o vocalista, esqueci o, o nome dele. Dinho, o dinheiro o Preto, dinheiro Preto. Preto. Dinheiro Preto. Meu, tava todo mundo assim, ó, trocando ideia e me olhando falando. Eu, ah, eu não acreditei. Você era o centro das atenções. Você tá entendendo como sim, é que é a coisa? Sim. E eu assim, falei, ah, meu, mas eu vou levar minha alegria, é isso que eu quero trazer. Isso aí é o que o dinheiro não paga, né? Não Sof? paga. Não paga, não paga. Isso não paga. Esse Reconhecimento, o dinheiro não paga. Foi o dia mais lindo da minha vida. Sim. Foi o dia mais bonito da minha vida. Me diz uma coisa, quando você começou o Jorginho, de onde surgiu? Ah, sim, você tinha me perguntado. Deve, deve ter uma origem isso aí. Alguma sim, sim. coisa você viu e você falou, opa, aqui tem um caminho. A gente... Eu, eu fiquei dois anos por causa da pandemia trancado em casa. Na verdade, fazendo comédia online, aquelas coisas de... Eu fazia o Mestre Cerimônias com o Silvio Santos, então eu trazia o, aqueles kick-off, que, é, que são aquelas reuniões que eles fazem semanalmente lá... Uma, uma leveza, então, uma brincadeira. e vem pra cá você, Barrô, olha aí, não sei o que... E chamava um convidado, aí vinha um outro, e não sei o quê, tirava aquela onda. E aquilo ali ficou... Me segurou na pandemia, eu tenho que dar graças a Deus, cara. Deus me ajudou muito nessa pandemia. Só que eu falei, meu, eu preciso sair de casa, eu não tô aguentando mais, a cabeça fica louca, maluca. Eu falei, vou, eu, vou... eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E no primeiro evento que eu fiz, eles falaram, Fausto, vai ter tudo isso aqui. Eu fazer vários personagens em quatro dias de evento. Eu fui lá pro Costão do Santinho, tal, lá... ah, beleza. E era um, era um grupo de uma galera que mexia com TI, tecnologia da informação. E eles estavam lá e eu trazia um pouco dos meus personagens pra eles ao longo do evento, durante o evento. E no último dia tinha um campeonato de beat tênis. Ali ah, já era relaxar, já era brincar com os caras e tal. Falei, vou trazer um personagem. Diferente, cara. Esse esse tenista tá na moda. Eu comecei a prestar atenção em tudo que eles faziam. E aí comecei a bater um papo com um amigo ele falou assim, Falso, o bitenista ele leva um manguito, que é uma manguitinha assim... Que... Pra não, não é, queimar. Pra não queimar, pra é. transpirar, aquela é. coisa toda, até a botinha, aquilo lá. E aí comecei a trazer. Falei, beleza, então vou fazer isso aí. E aí tinha um meme na internet, não sei se você lembra. Que era um cara vestido com essa roupinha assim ele fica assim, uh -huh, uh -huh. É, com a bermudinha, a bermudinha. <risos> o sapato Tem com os... aquela marca de meia, né? Naturalmente, <risos> o sapatinho muito cara, paulista. Aquela roupa, muito, aquela muito. roupa. Eu falei, Faria é. Faria é total. É perfeito. É Apolo por dentro da calça. <risos> né? Exatamente, <Cabral. risos> muito bom. Eu falei, vou usar esse, essa roupa. Tá? Então eu já tenho. Vou fazer alguma coisa assim e vou trazer o beach tênis, copstan. No evento, eles estavam dando esses copos térmicos. Hum. Não era da, da marca conhecida, mas era uma... É, bom, era da empresa que eles queriam fazer propaganda, então eles estavam dando Legal. pra galera. E eu falei, nossa, perfeito. Aí os caras já me deixaram com um na mão, o outro me deu um pendrive e eu saí falando, meu, sério. Tô procurando aqui, cara, sério, um beach tênis com aquelas areias que não grudam, né? Hum. Iluminação artificial pra dia. Não, deixei meu... Eu até falei, deixei meu polo lá em cima e tal, cara. mas E aí comecei a falar um monte de coisa e... Tudo juntou. Bonça, não sei o Tava tudo numa coisa só. Tudo que a galera brinca e tira onda tava numa coisa só. Meu Deus do céu. E um cara gravou esse dia e soltou no grupo de, do, do beat tênis dele. Ah, mas não deu 25 minutos, chegou um outro cara que não tinha nada a ver com a conversa falou assim, é você aqui? Não é possível, cara. Como é que chegou no meu grupo de beat tênis? Viralizou, já 25 viralizou. 25 minutos eu tinha viralizado. No dia seguinte, tava no grupo da minha família. Aí eu falei, não, não é possível, cara. E aí rodou, rodou, rodou, rodou, rodou. Eu falei, depois desse dia aí, eu falei, meu... E eu nunca tinha atacado na internet. Agora é a hora você de eu trabalhar. Você nunca tinha... Até aí, até vamos dizer assim, há cinco meses e meio, você não tinha se posicionado na web? Nunca. Que loucura. Porque cara. no navio não tem internet boa, né? Sim. Então não dá pra postar nada. Então eu postava algumas coisas que eram mais recordação, né? Fazia alguns personagens lá no navio e postava para não... Pra não esquecer mesmo. Era a sua rede social mesmo. É. Você postava ali...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 Dá uma acompanhada no começo ali. Tem uns vídeos que eu dou uma especificada. Eu, nas já, ca... olhei, eu já olhei tudo. Cara, porque quando eu vi o primeiro, é aquilo que eu te falei quando você chegou. Quando eu vi o primeiro, cara, eu chorei de dar risada. Eu falei, cara, o cara fez idêntico. E aí tem a identificação. O, o, o pullover no, no, no, no, nas costas uh -huh, e tal. Eu, falei, pô, eu comecei a rir, né? E eu lembro que eu tive um episódio do pullover nas costas que eu tirei uma foto de um evento e postei. E um cara, marqueteiro digital, entrou e fez um comentário. Ô, oh, deixa eu te falar, você quer se conectar com o seu público, esse pullover nas costas não conecta. <risos> <risos> ele desconecta. O cara falou para mim. Eu, eu olha, que olha a loucura. Olha que loucura. O cara, tipo assim, cara, com isso aí nas costas você não vai se conectar. Mas não sabe ele com quem eu tava querendo me conectar. Então, assim, é um pré-julgamento desse processo, né? Porém. Se você não soubesse, era uma bela dica, hein? É, puta dica, puta dica. Mas olha, olha que legal. E isso me marcou pro Lovernal Costa. Eu usei isso durante muitos anos. Tem uns três anos, da pandemia pra cá, que, que eu não usei mais. E aí, quando eu vi, cara, identificação na hora. Eu falei, porra, sensacional o personagem do cara. Sensacional. E aí, eu comecei a olhar os outros. Cara, e aí é, é gargalhar... Aí é onde vem a questão, né? Você vai é seguindo. gargalhada atrás de gargalhada. Um vídeo que eu adorei teu foi um que você tá numa motinha. Na, acho que você sai de uma loja de motos na ah, Faria sim, Lima sim, sim. e você sai com aquela motinha ali. Eu não lembro direito qual que era a piada, mas foi sensacional também. Porque é a questão da motinha típica do Faria claro. Lima, né? E aquilo ali é uma publi. Eu, eu imaginei. E eu foi imaginei. uma das públicas que bombou. Logo no início. Porque foi logo é, no início não, aquela, é, não foi? Foi no logo no início. Foi uma das primeiras. já... É. E agora sim é, comecei a fazer publi atrás de publi. E aí, pra você entender, como é que eu tenho que... Mesclar publi, vídeo que não é publi, ou põe tudo publi, ou... Tenta fazer um negócio não sendo publi. Tu quer saber? Eu vou tentar... Eu sempre fiz os meus vídeos é... de uma maneira que... Eu pudesse falar alguma coisa, mas que não fosse publi descrachada. Sim. Então, eu sempre põe alguma coisinha não é, outra. Isso é isso aqui. Não, é. tá aqui, Sim. ó. Tô fazendo, Sim. Aqui. Sim. tô fazendo publi disso aqui. Tô fazendo publi disso aqui, tô fazendo publi disso aqui, isso aqui. Tudo, tudo, tudo, tudo. Então, o que o cara quer fazer? Só que assim, eu deixo bem claro... Eu vou falar e vou passar por cima. Do, do, do, se o cara pegar, pegou. Se não, a gente faz um collabzinho, põe o seu nome lá e a galera vai saber que é uma, um vídeo meu, mas se, não, se a galera não entender, beleza, passa a batida. Tá tudo mas certo. quem vai entender é quem tá procurando aquele. Sim, então, sim. o público começa a procurar aquilo. E, por exemplo, se você quer ter uma moto, ou você sabe de alguém que tem uma moto, você manda: ô, oh, se liga nesse, nesse cara aqui, ó. Se liga nesse olha cara. essa motinha. Cara, essa motinha é legal mesmo, hein? Cara? Quando tá, ah, tá. Puta, aí você vai procurar saber. Mas tá ali. Até o dia que eu fui para o Paraguai, cara, eu não acreditei. Pronto, lá vem e história. E o cara do Paraguai, o Jorbel, meu irmão, esse cara é um gênio. Você foi gênio. fazer publi no, no Paraguai. No Paraguai. Sensacional. Não, o cara me ligou e falou assim, meu, eu quero você aqui. Quero você aqui. Só que a loja do cara é gigantesca, bicho. Loja Paraguai. De Eletrônicos? É, é, de tudo, Eletrônico, de tudo. tudo. O Paraguai já foi para Paraguai? Já. Então ali é, é, é Cidade do Leste, né? Você tem tudo ali. Meu irmão, ali, a, a parte, na rua é 25 de março e dentro da rua é, é, dentro do shopping é Miami. É, né? Miami, exatamente. Então o negócio é. Muito muita louco. gente não sabe disso, mas. Não, é. tá é. de brincadeira. Eu diria que na rua é, é infinitamente pior que a 25 de março porque eles não têm muita estrutura ali. Não, e é 25 de março, porque é, a 25 de março é uma rua só. Ali são é, é 50 ruas é, de 25, exatamente. 25 de Exatamente, mas quando você tá dentro dos shoppings ali, é Miami o negócio. É, então. É o ah. cara me chamou, fiz essa publi, o cara me pagou uma grana legal, assim, e depois ali eu comecei a entender que, que aquilo ali era um negócio que podia, poderia rolar, né? Então, aí comecei a entender que ganhar dinheiro também com internet era legal. Só que eu venho do mundo dos eventos. Hum. Então eu tô com a voz rouca porque eu tava em evento. É outra realidade. É outra pegada. Eu gosto do evento. Eu não faço só publi pra ganhar dinheiro na internet. Eu não... Por exemplo, meu personagem não faz um vídeo dentro de casa. Que caras que, que mexem com humor hoje em dia faz o um vídeo dentro de casa, troca peruquinha e tal, não sei o quê. Vai lá, cria situações, ou põe um fundo... Não, comigo que você não vai me ver fazendo isso aí. O teu eu posso vai é. tudo na dinheiro. rua né eu posso perder o hype, mas eu vou continuar sempre na essência, que é fazer a coisa porque foi aquilo que me deu. Agora, se o vídeo hypar, se não hypar, meu velho, é outro tudo, vamos com tudo. Eu tô fazendo o meu melhor. Ali eu tô uhum. mostrando, é, aí vou criar os próximos. Só que aquilo ali, eu quero mostrar aqui o personagem. Jorginho, o Faria Limey, ele tá na rua, ele tem amigos e eu converso. E os vídeos é conversando sempre com alguém. Que ninguém se liga mais hoje, né? Sim. Você até pede desculpa. Eu tô te ligando, mil desculpas, viu, queridão? Se você liguei... ligar depois das seis, o WhatsApp você recebe até meia-noite de trabalho. Ah, não. Até três, quatro da manhã, tá gente mandando. Velho. Exatamente. Só que assim, alguém te ligar... Então eu quis trazer isso também. Do cara bater esse papo. Falar, meu, beleza? Não, você não tá entendendo, Cara... Não, eu fui pra Hercul... Na verdade, meu, Nápoles, ali perto, de Na... perto do Vesúvio. E vou contando uma história e tal, e eu vou entrando. Naquela história ali, eu vou trazendo a cultura, que é Nápoles, perto do Vesúvio. O Vesúvio e você conhece que você passou que por eu ali? eu passei ali e tal, não sei o quê. Meu, os caras estão fazendo uma mussarela, meu. É meio... Sei lá, meio gado, meio suína, meu. uma mussarela... É um gado suíno, animal, meu. Miss... <risos> os caras estão... Miss... Não, não dá pra entender, né? O laboratório total, não sei. E eu vou contando uma história que... É pra enfatizar que eu tive lá que eu comprei um produto que é muito bom, que tem toda aquela especificação que eles gostam de falar. Por exemplo, que características. Não, tem que ter tudo. Por exemplo, meu, a mussarela, altamente pasterizada, super gringa, que você, você, você põe no pão. Você não tem noção, cara. Mas tem que ser um pão italiano na né? época, não pode ser qualquer um. E aí você vai trazendo aquela brincadeira boa... E, e, e envolvendo as pessoas com a sua história. Então, acho que é isso que é legal. E, assim, eu, eu, a história que eu quero trazer no, no Instagram é uma, é uma novela da vida real do Jorginho. Não é só... Ah, por que, que você não faz só daquele negócio do... do... Quando, eu, quando eu especifico os textos, eles adoram. Mas eu também gosto de estar nos lugares, de mostrar um produto legal. Assim, tô bebendo, um, sabe, uma champa. Aquele momento, minha segu... Meu, minhas segundas como é que são. Eu posto no TikTok também, é outra coisa que tá. O TikTok é, tá até tem um engajamento maior do que as outras redes, né? Mas o, e é isso que a gente ia falando. O Instagram é o que me dá mais... mais o nosso público, o público para quem tá eu mais falo... no, Instagram, tá no Instagram que no TikTok. O TikTok é molecada, tá chegando. É uma galera que já tá mais é, nas redes sociais. O TikTok é uma galera que tá Meu o cara faz um TikTok só para ver o que os outros fazem. É, é. Então ele nem, nem posta nada, não tem nem... Eu vi vários assim, falei, será que é fake? Depois fui entendendo que não. As pessoas que estão no TikTok são assim. Eles estão lá para ver vídeos aleatórios. Querem se divertir, querem ver vídeo. E, e o TikTok, ele tem uma métrica muito boa, né? O algoritmo dele é muito bom, melhor que o do Instagram. Sim. O do Instagram, ele. Principalmente de entrega, né? Ele é consegue fazer Instagram... uma leitura rápida de quem é o cara que tá. Sabe o que o Instagram te faz, cara? Olha que loucura. Ele faz você trabalhar. Pra... Ele faz você. Lá em... Joga lá em cima. E quando você tá lá em cima, ele fala assim: agora você vai trabalhar para mim. Exatamente. Aí ele, ele te escraviza é, se você não tomar cuidado. E as redes sociais são assim. Sim. Né? Ele te escraviza. Não é se você não tomar cuidado. Sim. Você tem que tomar cuidado para ser escravizado. para ser escravizado. Olha é. que loucura. Você tem que querer ser escravizado. Exato. Porque, porque aí é isso você que te dá tá... hype, dinheiro, pessoas te ligando, ah, eu quero isso, eu quero assim, assado. Eu tô indo muito para fazer presença VIP em, em beat tênis também. Então, os caras bittenistas me veem lá, eu faço alguma coisa e tal. É, tem meu, empresas incríveis assim que eu nunca imaginei. E tô fazendo trabalho para eles. Então, Legal. é ali que eles me veem. O TikTok é hypa, mas é em outra pegada. Em outra... É, muito, é muito rápido. A onda é, do TikTok é muito rápida é muito rápido. também. E a internet te dá isso. Então você tem que... Por isso que deu gastrite, sabe? Porque eu te... esses dias eu não estava entendendo direito como é que é. Agora eu estou não... tentando não me abalar mais com isso. Eu estou fazendo o meu melhor Óbvio. e eu estou entregando o meu melhor. Do Sim. jeito que eu sempre fiz. E... Só que assim, é claro que eu entregava dois vídeos por, por dia antes. Um vídeo, a cada... um, um vídeo por dia. É impossível você fazer um vídeo por dia, fazer evento, fazer trabalhar. Eu não, respondo, não eu tento responder muita gente por áudio. Então termina tudo isso. O pai, meu, fala aí, beleza? Como é que você tá? Não, e vou conversando com cada pessoa. Pessoas se sentem especiais. Acho Sim, que é isso que... com certeza, com Acho certeza. que faz. Foi com isso certeza. que eu comecei a fazer. Eu ficava três horas da manhã respondendo pessoas. Dia seguinte, sete horas eu estava na rua já. Oito horas da manhã eu estava saindo para trabalhar. Então, não é um trabalho fácil. Não. As pessoas acham que é só ficar gravando... Gravando videozinho, como muitos dizem, e fazendo piada, e a gente sabe que não é isso. Agora, me fala uma coisa, ô Fausto. Você, que é um cara que saiu de eventos e caiu, posso dizer aqui, meio que por acaso na web, uhum. porque não era a tua intenção, mas rolou. E aí rolou. O que, que mudou no Fausto, o cara de eventos, para o Fausto, o cara da internet em termos de visão de negócio, não de personagem? personagem você já deixou claro. É a essência, é isso, é isso que eu vou fazer. As pessoas gostam de mim assim. Mas o Fausto, visão de negócio, mudou muito e o que mudou? Cara, primeiro de tudo, que para fazer esse trabalho são cinco pessoas que estão comigo lá. Então, por enquanto... Você cinco... tem uma equipe é, agora. É, uma equipe agora. Uma pessoa que vai... Meu, por exemplo, se eu falo de um produto, se eu falo da... De... Ah, meu, meu, não posso tomar esse sol, tem que jogar no Lusco Fusco. Meu, sabe como é? Se eu dermato Mima. Meu, 200 dermatos vem falar comigo. Se eu falo de outra coisa, vem outra... Então, cada coisa que eu falo, traga trago um tipo de público. Um público é, diferente. Porque foi isso que eu tentei fazer também. Pulverizar, Pulverizar, né? pulverizar a Diversificar. Então, o que, que eu sou também? O que, que o Faria Limer também é? Pai de pet. Hum, então, eu taquei nos pets. Você viu já os vídeos com cachorro? Já viu de pet. Então, eu vou bater num papo. Eu, chamo, eu falo que é o Golden Retriever. Não é Retriever, <risos> não. É o retriver. Retriever. Porque tem que ter aquela... aquela... Tem que ter o um glamour então, do Faria Limer, é. Exatamente isso. Então, no, no, o empresário agora tem... O Fausto, empresário, tem que entender as coisas se é interessante ou não. Vale a pena pra mim? Eu vou, caba... eu vou gastar minha energia fazendo um negócio que talvez não seja o, o, o lance do meu produto? Por exemplo, fazer um negócio de material de construção talvez seja legal? Depende. O Jorginho pode estar construindo a casa dele na... Tem que ter conexão. Tem que tem ter, que ter conexão. conexão. Então, tudo isso fez eu entender que eu vou pra onde eu quiser. Só que tem que ser com inteligência, com jogo, com uma, uma brincadeira, sabe? Moto. Tem a ver com o Jorginho com moto? Tem a ver. Faz a propaganda na moto, vamos lá. Só que tem que ser com, do jeito que eu gosto, tem que ser do meu jeito. Não, não do jeito que eles querem, mas sim do jeito que eu quero. É, tem que tomar um cuidado. E eles Porque, sabem disso. Quem... Dependendo da companhia, da empresa que você pegar, o cara quer colocar a área de marketing ou a ideia de marketing dele dentro do teu personagem. Isso Ó, não vai funcionar. Eu vou te dar um exemplo. A gente tava ali no cubo do Shopping JK. Sim. Ao lado está aquelas duas torres que tem TikTok, tá XP e tudo mais. Tá não sei todo que. mundo ali. Não. Eu começo um vídeo para Mont Blanc, assim, cara... Saio, saio de trás deles e falo assim, meu, beleza, cara, não, não, não. Que Petronas que nada. Como se eu estivesse falando com o cara assim, Petronas é em Kuala Lumpur, né? Sim. Que são aquelas torres que tem aquela ligação no meio que parecia aquela coisa. Então eu saio daquele vídeo, não, que Petronas que nada, você me conhece. Não, se eu pudesse escolher, eu estaria em Mont Blanc, né? E eu saio e vou pro relógio da Mont Blanc. E eu, pau. Então eu trago a cultura do meu jeito. Se alguém escreve um texto lá, eu não ia sair do jeito que eu quero. Não pego a coisa que foi de momento, que eu olhei e falei, meu... É aquilo, eu tenho é que aquilo. trazer aquilo. Sim. Então, o, o, o Fausto traz a essência, o conhecimento e tal. Que muitos dos marqueteiros talvez não tenham essa... Porque uma vez eu fui numa na, na... palestra do Lisão Guanais. Cara monstruoso, um né? Gênio. Aí um ele gênio. Ele falou assim... E eu nunca vou esquecer disso aqui. Se você sair da faculdade e me pedir um emprego, entregar um currículo, eu vou falar... Queridão, pega as suas coisas e vai para a Europa viver. Vai conhecer um pouco do mundo para você depois entender... Para depois você trazer um pouco da sua bagagem e acrescentar com o que eu tenho aqui no meu trabalho então você não é que você é genial genial isso genial. é genial isso pegou na minha cabeça cara foi uma loucura esse dia assim ó. mudou minha vida assim. Isso falei, tem muito Nossa. a ver com aquela fala do, do seja interessante antes de ser interesseiro né exato você olha que lindo isso tua hein cara e puta isso é verdade introduz. demais hein seja interessante antes então, de ser interesseiro então eu tento trazer isso por exemplo falar das petronas ali quem que vai saber das petronas não precisa. Sim. Quem que tiver interessado. Alguém interesse, vai que... conhecer. Todo meu texto tem um negócio assim. Tanto é que eu fiz um texto para o Guilherme Bentimol, que eu, eu botei um monte de coisa no texto ali. que Eu falava, Bent, lá em cima daquelas torres que eu falei, aquelas Petronas. Exato. De frente para. Pra... Ai, onde está a corrida a cavalo? O. O. Ai, me o. O autódromo não. Su... Su... não. Não, é. é o... Só vem o autódromo, alguma coisa com o autódromo. Exatamente, módromo. exatamente. É. tudo bem. Vou lembrar daqui a pouco que eu te falo. E aí, eu tava ali em cima e eu falei, bem, te vi demais, hein, meu? Caramba! Cara, você não sabe, você que é o X-perito da coisa, né? Meu Deus, X-perito da XP. X-perito. X-perito é. era Roberto Bolanhos, que nada mais, nada menos que do o, Chaves, o cara que fez o Chaves. Chaves. E ele tinha meu, 12 horas de caneta na, na Televisa. lá. Na, eu morei lá em, no México, né? Uhum. Morei um ano lá em Cancún. Então eu, eu, eu, eu trouxe o X-perito. O X-Pirito, que era Shakespearezinho, significa em sim, espanhol. Sim. Que era Roberto Para Guilherme Betimol. E aí, eu depois eu especifiquei. Ah, sei que é o X-Pirito. O X-Perito da coisa, tal, não sei o quê. E aí, eu comecei a brincar. E no texto, eu falava assim, eu sei, meu. Você está sempre uma cabeça à frente das coisas, né? Porque ali está a corrida a cavalo. que os cavalos ganham por uma cabeça. Como que é? Lembra aí o... É... o, o, o, era o do quando tem ah. corrida de cavalo? E os caras apostam lá, é a... Ah, agora jockey, o jockey, jockey, o Jockey, jockey, oh. jockey. o Jockey. Pronto, o Jockey. Eu tô aqui com um monte de coisa na cabeça, o Jockey, pô. É. E aí, no texto, eu coloquei de fundo a música. Por uma cabeça de um noble potricho. Que era a música do Sim. Carlos Gardel, cara que, meu, tem tudo a ver com tango, cavalo, tudo aquela coisa. Então, olha, olha a cabeça onde vai. É uma piada que, assim, não, não é todo mundo que vai pegar. Não, é todo mundo que vai e pegar. E também não precisa pegar. Você é. não entendeu? Tudo bem. Todo não, mundo mas é, pegar. Chato, é, aí está a questão essencial dessa piada ou das outras, de outras piadas também. O cara, pegando ou não pegando, ele vai rir do negócio. Exato. Porque Esse depois é eu, é trago, eu trago, já estou trazendo tudo aquilo ali, aquele Exato. estereótipo, aquele combo de estereótipos. E, e, e ainda tem um negócio que, que para quem viajou, você já foi lá para Argentina, Carlos Gardel, sim, por, por sim. uma cabeça, não sei quê. Ah, foi para foi o México, Jesus e tal, não sei quê. Então, vou trazendo num texto. Que eu você, mostrei para ele. Se você observar, isso é uma característica do Faria Lima. Ele se conecta com essas coisas, com porque ele conhece viado, isso aí. Ele tem essa cultura. Tá louco? Exato. Cara, um lugar que eu falo sempre de Andorra, e que eu sempre... Cara, quanta galera vai para Andorra. A gente, vai. Eu nunca vi ninguém postando. Porque o que acontece? Eu já percebi que desse mundo, quando eu comecei a estudar, Cada ano eles viajam pra um lugar. Sim. Então era Dubai, outro ano. Não era... tem repetição. Não, é. aí depois e virou Maldivas. Tem uma Aldivas. tendência. Tem, tem uma tendência. hype de viagem. Tem, tem uma um hype, de viagem. né? Tem um é. hypezão na viagem, né? Tem, opa. Tem... Aí foi, foi Maldivas, depois agora tem Mykonos, agora não é mais Mykonos, é Aspen. É. Então vai é. naquela loucura que você fala, meu, então é disso que eu tenho que falar. Legal. E coisas, lugares que eu já tive, poxa vida. Foi uma loucura. Cara, e tem entrado na. Na pegada, tá entrado na... Tá, a galera está entrando na pilha. vem que é uma brincadeira boa. E aí a gente observa, né, o Fausto? É criatividade, é empreendedorismo, é estratégia. Porque quando você olha e fala assim, cara, tem coisa que conecta comigo, tem coisa que com o per personagem, Jorginho, tem coisa que não conecta, ou tudo pode conectar, mas tem que estar tá na essência do Jorginho. Tem E que eu acho tá. que essa é... isso aí certamente pode ser um ingrediente para o teu, para uma um processo de crescimento do teu personagem a médio e longo prazo, uhum. essa questão da genuinidade com a essência do negócio, ou também ele pode cair em descrédito e hum. deixar de, de, de fazer a alegria das pessoas. Eu, não, não, é que, assim, não larga essa, essa, essa essência, cara. Só isso é, é muito fundamental. muito cara. Posso te falar? Sim, isso é um trabalho é, absurdo. É burn burnout, né? Como é que chama? Burnout. Burnout. É. Nesses dias me deu um, né? Sim. Não, porque é tanta coisa que eu tenho que pensar. Meu, WhatsApp... Sei, é muita coisa acontecendo. E eu tenho que criar, pensar, falar, conversar. Oh, tá tudo isso aqui. E cada pessoa que quer conversar comigo é uma ideia diferente do que eu tenho que fazer para o vídeo ou para o texto dele ou para alguma coisa. Aí, você então, você consegue imaginar filtrar. eu respondendo 30 mensagens? Cada mensagem eu tenho que pensar e desenvolver e criar uma ideia genial. É geral. uma estafa mental. É uma estafa mental. Meu Deus do céu, cara. Ninguém tem noção do que Como é isso, cara. Como se não bastasse tudo isso? Eu vou fazer uma pergunta inevitável aqui para nossa conversa. Hater. O Jorginho tem hater? Assim, ele é... Na verdade, não tem hater. Ele é muito carismático. Tá. Não tem hater. Tem gente que fala que eu não gostou. Não, não curti. É, fala assim, meu, olha, sério, cadê a graça? Tá. Eu não ri. Sim. Aí, não, eu, eu escrevo pra todo mundo e também pra essas pessoas. Não é que eu só escrevo pra quando tem hater, não. Sim, sim, quando sim. Quando eu tenho, eu escrevo com todo mundo, assim. E eu falei assim, ó, oh, beleza, queridão. Aí, eu, teve um que me mandou lá, tal, não sei o que. Não vi graça nenhuma, tal, não sei o que. Eu falei, beleza, tal. Não tem problema, se ele graça. Mas eu espero. Aí ah, tinha visto lá Roberto e Lígia, o nome das filhas dele. Espero que ninguém faça isso com os filhos, seus filhos. E se fizer também, é coisa da vida, mas. É. Eu, eu até hoje eu não entendo, o Mas como se você é que a não pessoa gostou. perde tempo com isso, Exato, cara? Exato, se não, não consigo gostou. entender. Mas é que ele quer hype. Cara, passa pra cima. Não, tá passa. tudo bem. Rola. Eu falei, e aí, aí depois, no final, eu escrevi. Tenta dar uma, uma conferida melhor lá no meu trabalho. Dá uma, dá uma apreciada um pouco melhor. Antes de você falar, assim, você viu só um vídeo, dá uma olhada nos outros lá. Teve um cara que falou assim, meu, esse cara mesmo. assim, você me quebrou, hein, bicho? Caramba, mil desculpas, cara. É porque o Não cara, era isso que eu, queria eu, te eu acho que é aquela história. No, no, teu, na tua, no teu negócio, estou chamando teu negócio, tem uma coisa que é o seguinte, as pessoas muitas vezes... Vou dar um exemplo. A gente já viu vários casos de personagens de novela que são agredidos na rua, assim, o vilão da novela que é agredido na rua, O vilão do filme que é agredido olha na rua. Mas como é o contrário, isso é muito bom, porque as pessoas não separam. Eu, eu, eu para mim isso é um puta indicador puta que o cara de que, foi que o trabalho do cara foi surreal, bom, muito né? bom, surreal. Só que às vezes você observa o seguinte, o cara, a, as pessoas não têm o um discernimento de separar é. o personagem do cara. Não, e assim. Você passa por isso também? Não, tem uma vida por trás, você tem sua família. Meu, eu, assim, eu graças a Deus não tenho hater assim, mas eu sei que quando, quando eles vêm, eles vêm com força, né? Sim, sim. Ele, meu, tu não me posicionar politicamente, porque meu, meu, meu personagem não tá nem aí. Meu nem deve, nem deve. Ele vota em Aspen, né? Tá nem aí. Ele vai lá. É, ele, a política econômica não, não é faz nem... diferença pro Faria <risos> <Ele> é herdeiro, <risos> ele, é um herdeiro. <risos> ele é um herdeiro. Ele é um herdeiro. E... Ele é um herdeiro de uma família nobre paulistana. Exatamente. É essa a pegada do. Essa a pegada. Então ele, meu, tá nem aí e tal. É... Mas o duro é, as pessoas que. Deve ter muito tempo ocioso na vida. Não é possível, pra cara. Para perder tempo mandando quantas, bobagem para os outros. Quantas entrevistas tem aqui no dia só? Tava, a gente tá conversando sobre isso. É muita coisa que sim, você faz. Sim. Quando você tem, faz muita coisa, você não tem tempo para falar... Ah, meu, É ruim, é bom, não sei o que, ou que. Que besteira que você falou. Agora, se vem com uma... Puta, fala alguma coisa você que... Você quer ver uma coisa? Uh, ontem, né? a gente tá gravando esse podcast aqui. Ele vai ao ar daqui uns 30 e poucos dias. Ontem, morreu a Costa. Eu ah, descobri sim. 10 horas da noite. Que tinha... Olha que loucura. E, e a notícia saiu pela manhã, né? Você vê como é que são as é, coisas. eu tava ocupado, eu tava trabalhando, não tava Muito. brincando. Então, assim... E é uma eu dor? Vejo... É uma dor, é, mas... Exatamente. beleza. Às vezes não dá tempo de falar, pô, não dá para escrever no seu Instagram. cal. Exato. Vai com Deus, você fez um é puta de um trabalho. E Você vai fazer isso de pessoa... depois, você já tá atrasado demais. Perdeu então... o hype. Me perdeu, perdeu, perdeu Até pra morte tem hype. Exatamente. Olha que loucura o <risos> que, que a gente tá falando o aqui. O mundo que a gente vive. O mundo né? que a gente vive. Até pra morte tem hype. A gente pode fazer isso? A gente vai entrar num ciclo que é todo Exatamente. mundo. Exatamente. Por isso que o meu personagem faz o que ele quer, a hora que ele quer. Eu posto o que eu quero e quando eu quero, porque o personagem ele é rico, ele é milionário, ele tá nem ligando. Não. Porque se você vai gostar que eu postei no dia seguinte ou não meu. Mas o mais interessante de tudo isso é você olhar que é um personagem, é humor, é um cara que trabalha pra caramba, Puta, bicho. que fundamentalmente hoje dá emprego pra mais cinco pessoas, isso que ninguém olha também, que certamente nas pubs dele ele emite nota e paga imposto, né, e que tá contribuindo, cara, com uma cadeia de valor absurda. Então, assim, não é alguém que um belo dia resolveu botar uma peruca e fazer... Não palhaçada como muita gente diz. Não, é um negócio. Sobretudo paga imposto, contribui com o país, leva humor, leva amor claro, cara. e gera emprego. Galera, isso é que é fundamental. É muito Deixa de louco, um cara. recado para nossa galera aqui, ah, eu... mas como o Jorginho? Não antes de falar com o Jorginho, só que você falou só para dar uma pincelada. Você falou vontade. no amor, cara. Você ah, falou no amor. Espaço é seu. Meu trabalho é amor há 20 anos. Lindo. Nunca foi dinheiro. Eu nunca ganhei, fiquei milionário. Meu irmão ganhava 2 mil dólares no navio. Não tem nem problema de falar. Nem é muito dinheiro. Também não é... A média salarial do Brasil tá ótimo. É, é muito acima da maioria dos brasileiros. Pois é, mas eu passava 10 meses fora de casa. Perfeito. Eu, eu perdi anos de, de história com a minha família. De convívio De fazer tá. um filho aqui fora. Pra tentar criar... Tá, aí o meu irmão. Meu irmão, continua lá ainda. Então, tudo que a gente vem trazer é amor. Eu acho que o mais bonito de tudo é amor. E quando a pessoa não dá amor, que vem como é, um hater, né? Que é... Hoje em dia é a palavra para o ódio, né? Uhum. Então, eu te odeio, é o hater, é duro é. que é falar isso. Então é. vem com um hater que é mais leve, que é mais amor até para falar ódio, Exato. né? Exato. <risos> então tragam mais amor. Vem com mais amor. Se você faz aqui, é porque você dá, dá amor, você deixou muita gente na sua casa, Perfeito. sabe? A gente pega uma hora e meia de trânsito para fazer qualquer coisa em São Paulo. Eu saio de três eventos, eu vou em uma hora para cada evento, só de trânsito, uma hora, uma hora, uma hora, se for três eventos, pronto já. Então é amor que eu estou levando. Muito mais do que dinheiro, eu quero levar amor. E é o Jorginho bem. é isso, sabe? O Jorginho é, é, é o, o puro carisma, é o puro carinho. Independente se eu tô brincando ou, ou se alguém tá levando para o coração, que eu acho que é muito pouca gente tá levando o Jorginho para um caminho que não é aquilo que eu tô tentando fazer. Que não fazer, deveria, né? Mas é amor. Então, eu acho que, é, só para finalizar, esse meu, a minha pegada aqui é, é trazer carinho, amor. Então, vamos distribuir amor para a galera. Se você não gosta, não, não tem problema. Passa para pro pro próximo. Passa pro próximo, que tem outro. E em 10 <risos> segundos você já esqueceu do rapaz que você não gostou de cima, <risos> Exatamente. né? Exatamente. Então é isso. Meu, sério, tô curtindo demais, sério. Meu, e quando a gente vai para a França, ó, meu, tomar aquele <risos> champanhe da região de champanhe mesmo, <risos> né, meu Curtição. Cara, é França, França mesmo? França, França mesmo. Tá me arrepiei todo aqui, <risos> cara. Eu curto muito. Galera, o beat venceu. Queria mandar um abraço para todos vocês aqui, meu. De repente, vai pegar uma viagemzinha com a gente aqui. Vamos combinar, né? Meu, você tá jogando beat, não? Não. <risos> Nossa, palavra... Mas eu tenho, eu tenho um sócio que tá jogando beat. Vou mandar esse vídeo para ele. Meu, você tem que ir para lá. O cara tem que jogar o beat. Aí a palavra não é muito dura, hein, meu? Talvez numa próxima oportunidade. Ainda não. Aí, ainda não, não. Numa próxima... Ainda não personagem. estava. Numa próxima possibilidade, meu. O beat venceu. Queria mandar um beijo para essa galera maravilhosa. Sério, meu. Puta, no maior clima, mó naipe aqui. meu, ar condicionado aqui... Delicioso, só tá faltando uma champa, né? Uma champa. Sabe como é que são as pra, Deveria ter produção, deveria ter, deveria ter trazido é, a champa o mínimo pro cara. Não, é uma champa, senão o Jorginho. <risos> né? Mas estamos juntos, gente. Prazer zaço, valeu. Puta, sensacional, cara. Tá aqui pra mim, foi o ápice, né? O cume. Show. Meu Deus. Pessoal, lembrando que a gente dá presente em todas as plataformas de áudio e também no YouTube, toda terça-feira às 17h45. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, também estamos no Instagram. E também no LinkedIn, também no Facebook, todas as plataformas. Um grande abraço. Esse foi o Fausto, empreendedor com seu personagem, Jorginho. Grande abraço, pessoal. Até o próximo. Beijo para vocês, gente. Valeu.